Mas olha só, estamos aqui mais uma vez, uma sala de palmas! Hein? Hoje eu queria falar que eu estou um pouquinho chateado. A gente ia pro surubão de Ubeza hoje, lá em Minas Gerais. Só que hoje a gente não foi porque eu vim aqui pra gravar vídeo pra vocês. E meu, ia ser basicamente um dos melhores rolês que eu dei na minha não, vida. Não, ia ser um puta rolê. Não, ia gente. ser perfeito, mano. Eu tô muito chateado que a gente não Porra, vai. vamos fazer um mutirão no Parte 2, mutirão do Magal TV. Eu quero que todos os inscritos vão lá comigo, por favor. Vai ser o Surubão da Obesa. Não, tem que fazer aqui em São Paulo. Tem que fazer em São Paulo. São Paulo, pra todo Não, mundo. eu vou alugar um ônibus, para todos os inscritos. lá de São Paulo aí, pra poder <risos> ir lá pra Minas Gerais com o Surubão da Obesa aí. <risos> E o que? Os 100 primeiros a chegarem ganham um litrão de taipava. Imagina, imagina isso aqui, meu amigo. loucura loucura! Meu, meu Deus. E é somente 30 reais. Somente 30 reais. Vai ter 22 obesas à vontade. Carne pra todo mundo. Meu todo Deus mundo Deus vai aproveitar céu. muito. Que sonho! Mano, vai ter a borboleta paraguaia à vontade. Pra você que não sabe o que é borboleta paraguaia, é quando o homem fica deitado e o, a mina de coxinhas pra ele. Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês entenderem o que é. E Balança Morcego à Vontade, Porra, que é o um travesti ser... com a venda no rosto e com a boca aberta. <risos> esse ia ser perfeito, nós né? ia aproveitar horrores. Ia adorar, Horvores. mano. Ia adorar. Ia chamar o Ronaldo pra ir com a gente, o Romário. <risos> mano, esse daí deve ser massa demais, velho. E fio <risos> à Vontade, aê! <risos> <risos> e o que, meu? Ia ter descontos especiais para policial militar, profissional de TI... Uber pescador, vereador, mecânico, trader, advogado, bicicleteiro e motoboy. Aí tá, dá pra você voltar. Aí, só aí. <risos> aproveitar <risos> e Ai, aí. que delícia, cara! Estou chateado, estou triste que não, a gente não tá. vai. Estou triste. Pode, pode. E hoje a gente vai falar sobre o que vocês sabem, vocês sabem? Você sabe? Essa... sabe? A Muito gente ideal. vai perguntar para vocês qual foi o apelido mais estranho que você já conheceu. Se você conhece alguém com um apelido estranho, já deixa o apelido dele aqui embaixo nos comentários e o porquê desse apelido, que a gente pode gravar. Parte 2, se vocês gostarem, não é mesmo? Com certeza, com certeza E você conhece alguém com apelido estranho? O Rafa é Risoli. Risoli. que ele é gordinho Ele era gordinho, Meu, eu quando era mais novo, eu pesava 115 quilos E meu apelido era teta, que eu tinha as tetas de mulher, assim, uns negócios grandes, meu Eu Parecia... Muita bitela É, um bitelão é. de teta, parça Se cortasse o um pedaço da minha teta, matava a fome na África, parça é. É, Porra, Certeza Na minha vontade Fazia gente. churrasco sem assim a vontade, aí ó Ia levar lá pro Surubão da <risos> Vamos começar, vamos começar. Um amigo de bairro, nesse caso não é um apelido que é engraçado, mas o motivo. O apelido é Paçoca, mas antes era amendoim. E só virou Paçoca depois que ele foi atropelado. <risos> <risos> <risos> Ai, caralho. Cara. Mano, eu uma vez fui atropelado, mano, não sei se vocês sabiam disso, fui atropelado. Foi uma das coisas mais assustadoras que aconteceu comigo. Eu tava atravessando a rua com uma sacola de pão e saco plástico, tava indo pro aniversário de uma amiga minha e é tipo, saco plástico não, é... Prato plástico, tipo, talheres, esses bagulho E vários pão ah. Mano, eu fui atropelado, parça, foi tudo pra tudo que era lado ah. Levantei como se nada tivesse acontecido, saí andando Mas é legal ser atropelado, vocês nunca foram Eu atropelado. já fui já, mas foi, foi uma batida assim. É legal eu falo nossa... Não é, é tipo assim... <risos> é uma adrenalina um sustinho, tá ligado? Só que tipo assim, não foi aquele porra, voou 3 metros pra cima e ficou paraplético, não, foi só tipo um susto assim que eu fiquei no chão Aí o cara perguntou se tá bem, eu saí correndo porque eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa, de sei lá Sei lá, eu corri, eu a criança eu corri, <risos> correndo O cara saiu correndo, o cara atropelou, Eu ia <risos> atropelar de bicicleta, de bicicleta? Ah, de bicicleta? Puta, eu lembro eu disso não, Ó Que bichinha, menor era gordinho, que nem uma coxinha, mas pretinho igual um kibe. <risos> que bichinha Será foi embora, não? sala salva de palmas daí né? foi genial <risos> E pra quem não sabe, mano, o Maurício e eu são os reis do apelido. A gente cria um apelido, a gente dá pra pessoa e o apelido pega pro resto da vida. Mano, é foda. Você sabe que é verdade é, isso daí, mano. É, é foda, é foda. A gente, do nada a gente vê a pessoa assim. Nossa, parça. E é carinhoso, cara. É carinhoso, é carinhoso. É carinhoso. Ó, o um mano teve um derrame, ele ficou com os seguintes apelidos. Boca de Nike. <risos> Red Boy Porra, velho <risos> Outro tinha um sinal no rosto inteiro e o apelido dele era a cara metade Isso, Cara metade é <risos> Mano, imagina, mas esse daí de ter derrame deve ser foda É igual o Severo, tá ligado? Severo Sim, Político sim. que tem o olho caído Isso aí deve ser foda Eu tenho medo de ter um derrame um dia Não, eu também tenho Imagina? Não, não vou nem falar Nem imagina, não, é, não nem imagina, imagina. Aqui na madeira aqui, ó Bate, bate com a madeira Cadê a madeira? Conheço um cara que era mestre de obras e caiu de uma por ter sobrevivido, mas com uma sequela de caminhar meio estranho. Com as pernas mais abertas e o quadril duro. Foi apelidado de Morto Muito Louco. <risos> cara, <risos> morto Muito Louco. <risos> Ele caminhava e os peões cantavam a musiquinha aquela: <risos> pa, pa, pa, pa, pa, <risos> Aqueles dias da puta. É Mano, os caras são é genial, parceiro. De verdade. Esse Mano, bicho. como é que esses caras não dominaram o mundo ainda que esses apelidos? Tem um amigo que não tem uma orelha O apelido dele é Chica Meia foda O cara tinha uma bola só nossa, Mano, eu, te, eu tinha um parceiro Que ele tinha uma bola a mais Mas não era uma bola a mais, era uma hérnia Só que ele tinha uma hérnia bem no lugar do saco ah, E tinha um, sabe? mano, uma boletada Dava medo, cuzão E era engraçado de ver, ele mostrava assim, naturalmente A gente mostra a terceira bola e ele sacava pra fora eu lembro. Nossa, era assustador. Marcava super, marcava super Dava medo, aí ele fez a cirurgia, tirou depois, mas dava medo no ensino médio, estudei com dois gêmeos Que não falavam quase nada Um deles até falava alguma coisa bem baixinho O outro tinha que falar no ouvido do irmão Pra ele repetir em voz alta Então ficou, come quieto e geme <risos> junto <risos> Ai, caralho mas, ele... mas eu tenho raiva dessas pessoas que falam baixinho Assim, ó porra, Ei, depois, ele... Meu irmão, ele mesmo, porra, ele mesmo, não tá estressado Pô, telefone falar. sem fio, tem que falar no ouvido do outro falar Porra, mano, telefone sem fio, é verdade, né, mano Que filha da puta, caralho, mano véio. Ansioso, o cara é o cara era gordo e quando colocava o um moletom pra trabalhar, a barriga aparecia. Vivia com frio na barriga. <risos> minha mãe é assim. <risos> minha mãe é redonda, ela bota as camisetas e fica parecendo a barriga. Assim, ó. Ansioso, ansiosa também? Ansiosa, ela é ansiosa. Nossa, minha mãe, você lembra do amoroso? Do rap fit? Sim. Que cantava e fazia assim, ó. Parece Sim. minha mãe. <risos> ó. Pistolinha. Amigo meu teve três dedos amputados, ficando apenas com o polegar e o indicador. Pistole. <risos> <risos> essa foi boa, essa foi boa. Sacanagem. Bang bang podia ser também. Porra, né? Que mais? Ok, cadê? <risos> não. <Nossa. risos> a gente começa, a gente não para. Você fala para, do é. Bolsonaro no vídeo, a gente não faz... dá, não. Vamos fazer um vídeo só do Bolsonaro. O que a gente aí, vai fazer um vídeo só do Bolsonaro. Bolsonaro. Amigo que tem uma mancha em volta da boca. O apelido dele é saboroso. <risos> <risos> Sempre achei fascinante. Não, essa também foi genial, uma salva de palas. Isso aqui, pariu. Ma mas os apelidos de Chuzão são os melhores. Os caras são bem vividos, eles têm as melhores ideias. Melhores, melhores. 200, porque o desodorante nunca tava em dia. E 200 em algarismo romano é CC. Não, não, não. essa é até melhor. Essa é inteligente. Criativa demais, bicho. Tomei banho, tomem banho. Eita porra, você viu o capeta puxou o óculos agora? É fantasma, mano. Só nem que você vai dar pra ver isso daí, mano. Mas, gente, por hoje é só um beijo mais na. Mas já? Mas já? Mais já. Ah. Semana que vem tem mais. Tem Se inscreva mais. aí no canal. Um beijo na bunda Escreve, da Vó de Mandela. Se inscreva.